Como é que é a malta do ar? Vamos já para mais um vídeo. Bem, não sei se lembram, eu havia anunciado que agora volta e meia vamos ter aqui uns vídeos tecnológicos, de material tecnológico, que a malta sempre me tentou enviar e eu recusei, mas eu, como eu havia dito, acho que há espaço para termos aqui um dia na semana, ou vá duas em duas semanas, três em três semanas, um dia para a tecnologia. Eu filmei este telefone que vocês disseram, ah, ele não é até assim grande coisa e tal, mas olha, malta, é o meu telefone que eu uso no dia-a-dia, -dia, o Blackview A100. Foi o primeiro telefone que eu filmei assim para esta marca. Uh, e eles gostaram do vídeo, gostaram do feedback. Vocês até aderiram bastante. Como tal, eles decidiram repetir e mandaram-me desta vez o Oshkal, que é Powered by Smartview Oshkal S60 Pro. Deixem a rodar a introdução. Já vamos falar aqui do telefone todo terreno, malta. Isto é mesmo para a guerra. Vai, roda a introdução. Ora, espero que tenham gostado da introdução, espero que tenham ficado por aí, vamos fazer o unboxing. Como é que se faz o unboxing de um telemóvel, como vocês viram, todo o terreno? Olá, está fixo! Aqui está o unboxing do telefone todo o terreno, é assim. Temos aqui o cabo USB, temos aquela típica chavinha, deixa eu ver, ver se eu consigo tirar. Aqui está, aquela típica chavinha, aquela típica chavinha para tirar os cartões. Temos aqui o manual e temos aqui o telemóvel. Unboxing feito, sabe tão bem tirar estes plásticozinhos assim. Oh, oh, este já saiu, este já saiu. E aqui temos o nosso telemóvel completamente aborrachado e completamente Oi! todo o terreno. <risos> Ora, então vamos lá para as características. Em termos de telefone, este é um S60 Pro, como está ali indicado. Temos a versão Android 11, processador de 8 core, temos 4 GB de RAM e 32 GB de ROM. Para o ecrã temos 720x1440, que já é um ecrã bastante porrerito, ainda assim é mais pequeno que o A100. Temos uma câmera traseira de 13 MP, uma frontal de 8 MP. Em termos de design, podemos destacar aqui que o telefone é todo em borracha, ele é todo emborrachado, todo muito bem protegido, porque este telefone é um telefone que pode ir para debaixo d'água, de já vamos experimentar, mas como podem ver ele é todo emborrachado, todo muito bem protegido e segundo eles pode sofrer quedas até um metro e meio de altura que não vai sofrer danos rigorosamente nenhums e aguenta a pancada. A nível do uso debaixo d'água, de eles recomendam o uso até um metro e meio e não por mais de 30 minutos quanto a salpicos de óleo café etc por exemplo a malta que é mecânica e está sempre a mexer nos telefones com as mãos cheias de óleo também não tem problema que eles garantem que óleo café salpicos de qualquer fluido que seja também não tem rigorosamente problema nenhum indo aqui à bateria ela é uma bateria de 5.580 que nos vai dar sensivelmente para sete horas de jogo ou para 8 horas de vídeo cerca de 11 horas a navegar 24 horas em chamadas, 28 horas em música e até 288 horas em espera. A nível de YouTube eu assinei aqui um vídeo 4K, é um telefone que também funciona bastante bem, vou tentar puxar aqui à frente para vocês verem a rapidez dele. Funciona bastante bem, a qualidade de imagem é bastante boa e pá, não se queixa nada a ver vídeos 4K. Impecável. E pode cair. Vistas algumas das características principais do telefone, depois eu vou deixar o link na descrição para que vocês possam ver com mais pormenor, a nível de olho com olho, também como é um telefone relativamente mais pequeno que o meu A100, ou seja, o antigo Blackview que eu apresentei, neste aqui temos 3 câmaras, neste temos 4, que vai fazer com que este tenha os 12 megapixels e este 13 megapixels, em termos de... Peso, são relativamente semelhantes, este é um pouco mais pesado porque é um pouco mais robusto e é aborrachado, mas este por exemplo já caiu ao chão, já fez aqui uma quincasinha no ecrã e neste estamos completamente garantidos. Se tu tens um filho ou uma filha que mexe muito no teu telefone e volta e meia deixa-o cair, ai e agora ia mesmo pouquinho para o chão, outra vez, este telefone é o ideal porque não tens problemas com isso. Já com este, eu não fazia isso. O que é que nos falta fazer agora? Falta-nos ir lá fora, testar o telefone, a filmar, a fotografar, etc. Vamos ver lá fora como é que funciona. Então, cá fora, esta é a capacidade de filmagem das câmaras traseiras aqui do S60 Pro. Assim estamos com visão normal. Vamos fazer aqui um pouco de zoom. Duas vezes. Aumentamos mais um pouco. Três vezes e para finalizar, quatro vezes é o zoom máximo. O que é que acham da imagem? É fixe? Em termos de som, também é fixe? Lembrando, isto é um telefone, não é, não é uma GoPro. Mas não me parece nada, nada, nada mal. O que, é que vocês acham? As cores são vivas. Vamos aqui a ver o verdinho, até é bastante vivo. E não está nada mal. Vimos as câmaras de 13 megapixels. Esta é a de 8. Ou seja, vai ser aquela que a gente vai usar para as selfies. Ou para a videochamada. Vai ser esta a qualidade de imagem e de som que vocês estão a ver. Assim estamos a favor do sol. Assim estamos contra o sol. E o gajo até se ajusta bem. pá Até se ajusta bem. Nada, nada mal. E pronto. Esta é a câmara. Frontal, né? A gente está, habitua se habitua sempre quando está a fazer videochamada a olhar para o ecrã, a gente não tem que olhar para o ecrã, a gente tem que olhar aí para a câmara, a câmara está aqui, ó, oh, aqui, a gente olha para aqui e depois parece, parecemos um bocado de bisgarolhos. Vídeo assim em movimento, ele treme um pouco, digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham, não tem assim um estabilizador tão forte quanto isso, oscila aqui um pouco, mas é aceitável. É aceitável, não acham? Vou parar, fazer aqui uma filmagem assim mais parada, mais lenta, e vou andar. A andar, ela trema aqui um pouco, mas é aceitável, é aceitável. Para finalizar, o que é que nos falta fazer? Falta-nos ver isto debaixo d'água. E eles pediram especificamente pá, vai ao mergulho, filma isso debaixo d'água e está a experimentar isso debaixo d'água. É para malta. Só que está um frio daqueles, não é? Nem é bom ir ao banho com isto, até as coisas <risos> desaparecem. Então o que é que eu arranjei? Arranjei aqui um extensivozinho. É pá, e vamos aqui mergulhar, mas só o telefone. Até calha bem que está ali aquele, pó, aquele pózinho que veio do deserto. Eu ainda não aspirei. Até calha bem, a gente agora vai pôr aqui o telefone dentro d'água de e vamos ver a definição que ele tem. Em 3, 2, 1... E pronto este foi o vídeo debaixo d'água, de é? eu mando assim agora uns salpicos, faço assim mais outra vez, não é? faço assim, faz quando eu estive lá debaixo d'água de com vocês. <risos> e pronto malta, espero que tenham curtido, hoje terminamos o vídeo de maneira diferente, terminamos o vídeo com um telefone a dar um vídeo do YouTube dentro de água. É uma coisa nova. É uma coisa nova. Espero que tenham curtido este vídeo. Já sabem que as minhas reviews tecnológicas são sempre diferentes porque eu não sou um gajo da tecnologia, mas eu acho que há espaço para termos aqui um diazinho tecnológico e é sempre conteúdo diferente para o canal. Se vocês quiserem ver mais características -te do telefone, coisas mais técnicas que eu me tenha esquecido, na descrição vai estar o link do telefone, lembrando isto é um telefone que custa aproximadamente entre 100 a 150 euros, dependendo da promoção em si neste preciso momento que eu estou a fazer o vídeo ele está a 118 euros. Mas já sabem estes telefones sempre aumenta baixa, aumenta baixa mas deixo, deixo o link na descrição para que vocês vejam o preço na data que sair o vídeo e uh, mais características se sentirem que fez falta da minha parte está tudo Está a funcionar debaixo d'água, ainda não morreu. E para um telefone, custa 100 os números redondos. Pode cair ao chão, pode ir debaixo d'água. Epá, é uma mais-valia, já estamos a poupar. Vai, fiquem bem e um grande abraço. E um grande ga